Pô, eu tô sem nenhum item, que isso? Eu não sei o que é isso, mano. Eu vou, eu vou soltar um desses, eu tenho